você capota, porque pegue a nota, olhou pra mim, e Já que é o FC, eu mando se fuder. Vem pagar de Anderson Silva e eu quebrei sua canela. Você oh! não quebrou minha canela. Você grita muito, mas não manda assunto. Mas não sem maldade, você só ramela. Ele fala do octógono, meu mano, então pode crer. Vai pra batalha de trio, chama dois MC pra ver se consegue aqui te defender. Oh!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 Sozinho você é ruim, com a equipe seu é um patife Você entendeu qualquer fita que você não aguenta na rima Pode colar de bom de que o trem vai passar por cima Esse aqui é um fracassado, cê vem pagar de trem, mas só tá descarrilhado Por isso que agora o Ion que contorna Cortei o seu pescoço entre o vão e a plataforma Entre o vão e a plataforma Que é rima, entre ninguém se transforma. E Gi, cê rimou, só que cê ficou no quase. Caiu no vão entre o basque e a primeira fase. Eu nunca ia em a primeira fase. Diferente de você que só vai ficar no quase, eu ganho uma batalha.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 Vidal. Eu vim mandar as rimas em pleno carnaval E vim matar o Mikezinho que é um idiota Você é o rei das decoradas, traz no bloco de nota Mas, Esse que é seu boquinho, pode vir com os irmãos que você morre sozinho Agora mano, você falou que eu morro sozinho Agora no sapatinho é carnaval, eu não me desespero No bloco de rimas dele é nota zero Ué! Carnaval. Eu eu mato eu Ei, Magueira, vai! Vai! mando rima rima improvisada que que mato o X9 da quebrada, mangueira, Vai! Vai! Para de massa toca, irmão, o que você gosta tá dentro da sua boca. Então, para de falar cera, comigo você é de brincadeira. Na moral, você é garganta profunda. O que você gosta ainda não tá dentro da sua bunda. Hipocrisia, o jogo acabou pra você, foi game over Eu queria ter hip-hop, uma pena que cê não trouxe E eu tô fazendo, gastação é hip-hop, cê que tá desmerecendo É jogo, de quebra de cabeça no sapatinho No carnaval você só quebra de ladinho de desenrola, e de você vai jogar Aí irmão! Sem caô, as minhas rimas são mais marcas que o neguinho da beija flor. Uh! Olha que treta, neguinho da baixa flor, funk de SP, eu sou o neguinho do cacheta. Uh! essa, que é a treta E o meu som tá estourando em todas as caixas pretas uh! uh! hey, O assunto era carnaval hey. Sinceramente não é coerente Vou causar o um seu funeral Aí o Mike, cê só tem o um like você não tem versatilidade O meu carnaval é unido das rimas de qualidade De qualidade, olha que bacana Você no carnaval fica no TikTok manjando o Léo Santana <risos> Desvistado agora eu sagaz Léo Santana, sua prima no meu colo Vai deslizando, vai! Você vai perder porque ele não é inteligente Divisando vai, tudo bem que cê não manda bem As rimas dele vai, pena que essa qualidade não vem Ela oh! vem, só você que tá gaguejando Só você que não sabe mandar gastação e tá todo se atropelando oh! Cê tá ligado né meu mano, fazendo freestyle de improvisação? Se você não consegue rimar, então o Mike te atropela igual caminhão oh! Igual caminhão, pra ele tá bacana Na volta ele disse mesmo até do Léo Santana Aí ô Mike, sinceramente, pra você agora não tá nada bom Pra ganhar batalha, sabe o que você vai fazer? Tchubirabiron Chubirabirão só que você tentou fazer o ali e ele não veio do tom Mano, eu não danço, eu só saio na compilation Você não rima bem, vira dançarina e vai dançar o reboleiro do compilation. Do compilation, sua mente não pode tá sã Admite que cê é das antigas, da sua na garrafa igual tchan oh! Tá tirado, mano, você é uma preguiça. Aí, o mulher maravilha, parece a liga da justiça. Oh! A liga da justiça, essa que é a minha. Menor você que é das antigas e dança vai, a dança, da oh! dança da motinha. Dança, dança da, da motinha, dança da motinha. Ele vai no baile e não pega nem uma novinha. Oh! Maluco, que o Prado já vai te bater na sua house. Ei! Eu não sou o Play, nesse lock eu acabei de dar pause. Ei! E você acabou de perder e foi pro gordão. Ei! Eu não sou o um Play 2, eu sou Play 5. Sou a nova geração. Você, é bom, você vai tomar na cara, você tomou de conto.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 Vou te dizer qual que é da parada Você não entende, ô oh, meu parceirinho Sem maldade você não entende nada Eu já vou ter que falar, você é o Play 5 Sem maldade, seu verso eu não tô vendo Olha as ideias, você nem é Atari Você nem é Play 5, eu sou o Nintendo oh. Oh. é facinho, é Sabe, mano, nesse sapatinho Eu já vou ter que falar no Que hoje você se perdeu no caminho Sabe por que que rima é meu enredo Sem maldade, meu parceiro, aqui é um cedo Eu olhando pra sua cara Sem maldade, e você vejo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 Que você perde, você é sensitiva, matei a vidente Ei, então já sigo fazendo pai e notinha espanca Eu pego, puxo a rima na minha mente E a punch, o W arranca Falou de mãe de nada Eu tenho a mão santa Ray quem tem a visão, levou e Pra casa branca você se esforçar e não tá rimando porra nenhuma uh -oh. Não sou yu que eu, -Oh, mas vou te desmembrar igual o Exodia Cê falou que o funk é sua vertente Só ganha de mim se fizer uma paródia uh -oh. E mim do flow, do funk antigo Porque meu da Tiradentes, mas não vem de você E o rap eu trago comigo uh -oh. Aê. E agora, meu parceiro, na sua quebrada Cê não tem nem noção da perda Falou que você é a mão lisa Ou mão leve, vai apoiar igual mão negra uh -oh. ah, meu, parceiro, meu parceiro, agora você já desfila O funk te levou da pressa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 e você que não fez nada Chegou na final e bunda-molou desde a primeira fase Se não fosse eu na sua dupla Você não passava, ficava no quase Só que amigo, ele falou o esforço não vale de nada, o um arrombado Esforço não vale de nada, fala isso Pro melhor do mundo, Cristiano Ronaldo Posso não ser o melhor, mas na mente eu sou E sem maldade também sou aluno Só que nessa escola você não é professor Então fica tranquilo, porque meu parceiro Nesse assunto se é frustrado Você quer falar que me carregou até a final Pra chegar e tomar um saco não é o, o... meu parceiro. A gente desenrola. Cê falou que o... não eu Tenho não sou professor. De fato, eu sou o aluno da escola. Por isso, cê apanha agora. A ideia aqui é promissora. Quem ouviu já escutou. Com o aluno nota 7 é o terror da professora. Aê, sem maldade, meu parceiro. Pra mim, nenhuma batalha vai ser perdida. O aluno nota 7 sete mandou 7 vezes essa rima repetida. É.